O tempo da demora É o tempo que a justiça de Deus se aplica Porque o que Deus vai entregar na sua mão Ninguém vai ter argumento para dizer que é ilegal Ninguém vai ter argumento para dizer que não era para você Ninguém vai ter argumento para dizer que você não podia Deus vai deixar o ciclo fechar O tempo se cumprir E quando o tempo se cumprir Ninguém vai ter argumento contra você então você fica dizendo, por que está demorando tanto? Jeová está dizendo, espera, porque eu te dou com medida justa. Espera, porque eu vou te dar. E vou silenciar os adversários. Ninguém vai questionar. Ei, espera as coisas se organizarem. Espera as coisas se ajustarem. Deus está trabalhando no tempo em teu favor. Quem tem promessa, tem. E a Bíblia diz que fiel é aquele que fez a promessa.